A ação Fique Legal com a Sanisu termina amanhã. A unidade móvel, viu gente, ela está localizada nas proximidades dos conjuntos habitacionais, é, ali na antiga rua Mobim atual rua Abílio Siqueira de Campos. A Daniela Gale tem as informações para a gente sobre esta unidade móvel da Sanisu que está prestando atendimento aos contribuintes. Pois é, quem quiser regularizar a sua situação em relação ao fornecimento de água, precisa vir até aqui na rua Quixeramobim, bem perto do, do conjunto habitacional Orestinho, mas é só até quinta-feira, tá? Eu converso com a coordenadora Carolina Tosta, que vai contar para nós todos os detalhes desta ação. Carolina, é desde quando vocês estão aqui no Novo Oeste? Desde segunda-feira da semana passada, realizando atendimento da população aqui da região do Orestinho, né? na regularização da situação da ligação de água. E aqui são, estão sendo renegociadas dívidas também que as pessoas têm com água? Que, que tipo de, de ação, além da, da regularização da ligação de água, vocês estão fazendo aqui? Bom, a gente está fazendo a atualização cadastral também, quem precisa alterar é, a titularidade, é, cadastrar na tarifa social e parcelar, que é a principal procura, né? Para religar a água, ter o abastecimento e o fornecimento do serviço. E como que foi a procura do pessoal nos primeiros dias aqui nesta ação? A procura foi bem grande no começo, né? E agora ainda temos a procura, né? Todos os dias de manhã e à tarde, é, porém está mais tranquilo. E é só para os moradores aqui desta região, para fazer essa regularização? Ou, por exemplo, eu posso sair lá do Vila Nova e vir aqui? Não, nessa semana, na semana passada e nessa semana, a ação está sendo voltada para a região do Novo Oeste e do Orestinho. E vocês pretendem é, deslocar essa van para outros lugares aqui da cidade? A gente está analisando essa possibilidade. Vai de acordo com a demanda. né? Quem estiver é, interessado pode procurar o escritório de atendimento e sugerir. Né, é, para a gente, que a gente pode organizar essa ação em outros locais. Mas, por enquanto, a demanda que a gente tinha era aqui dessa região. Na quinta-feira, que horas que vai encerrar o atendimento aqui? Às 17 horas. Muito obrigada pela sua participação, Carolina. Então, gente, você que é morador aqui do bairro Novo Oeste, próximo aqui do Conjunto Habitacional Orestinho, na quinta-feira na rua Quixeramobim, até às 17 horas, é possível regularizar a situação da sua água, do fornecimento da sua água em casa. Eu volto aos estúdios.